Você imagina se o Brasil dá agora 20 anos de é, isenção para corporate tax, para impostos, para empresas como a Tesla, como a Google, como a Amazon, são empresas digitais, são empresas do futuro, são empresas verdes, que se instalarem na região e realmente transformarem aquilo na capital mundial da bioeconomia. Todos que quiserem se instalar lá, é, é a selva do silício, por exemplo. Não é? Nós vamos fazer ter o vale do silício, nós vamos fazer a selva do silício. Em painel da COP, Guedes sugere 20 anos de desoneração para fazer Selva do Silício na Amazônia. Pois é, acredite se quiser, o ministro da Economia, Paulo jeggs sugeriu a possibilidade de isenção de impostos para empresas de tecnologia atuarem na Amazônia. Oh, que visionário! Acho que ele merecia até receber o prêmio Por essa brilhante ideia De economista do ano Do ano de 1967 para ser mais preciso Quando foi criada a Zona Franca De Manaus E que faz justamente isso Que esse gênio está sugerindo Aliás, vocês já perceberam que esse governo Não consegue criar nada de novo? A única coisa que eles sabem fazer É pegar o que já foi feito em governos anteriores E trocar o nome Ou o sentido das palavras e deixar essas coisas ainda pior. Por exemplo, não é mais Bolsa Família, é Auxílio Brasil. Não é Minha Casa Minha Vida, é Casa Verde Amarela. Não é mais CPMF, é Imposto Sobre Pagamentos Eletrônicos. Não é Pedalada Fiscal e Calote, é PEC dos Precatórios. Não é mais corrupção, desvio de dinheiro público, uso de funcionários fantasmas e formação de quadrilha, não. É rachadinha. E a última delas é... Não é Zona Franca de Manaus, é Selva do Silício. Tá de brincadeira, né? Aliás, tem um livro clássico que resume muito bem os tempos que a gente tá vivendo e que vale muito a pena ser lido. 1984, de George Orwell. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem depois. Fui!